Revolução Cubana? Fidel Castro? Che Guevara? Que isso? Que história é essa? É, se você quer saber tudo sobre essa revolução cheia de nomes famosos, fica aqui com a gente que eu vou contar tudinho pra você sobre a Revolução Cubana, Tcharam. Meu nome é Renato Pelizari, sou professor de história aqui do Descomplica e eu que vou conduzir essa história história cubana com vocês, beleza? Mas olha só, fica até o final do vídeo, porque lá no final a gente vai deixar um resumo para quem quiser fazer o print, beleza? Ah, e olha só, então antes de começar, se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Foi? Se inscreveu? Então beleza produção, podemos? Vamos lá? Vamos começar o vídeo? Então vambora! Então vamos lá, galera, vamos agora para o primeiro tópico. primeiro tópico é a gente entender o contexto histórico da Revolução Cubana. Você imagina, hein? Uma ilha a pouco mais de 100 quilômetros dos Estados Unidos da América, em plena Guerra Fria, lembra disso? O mundo polarizado, bipolarizado, entre Estados Unidos e União Soviética, o bloco capitalista e o bloco socialista, e no meio deste cenário essa ilha, que foi o quintal dos Estados Unidos durante décadas, faz uma grande revolução. É, e se torna área de influência da União Soviética. Pois é, turma, esse é o escopo. É, essa é a sinopse desse, dessa grande história que a gente vai conversar aqui. Tá? Mas é claro que você precisa primeiro entender. Como assim? Como os cubanos, como Cuba se tornou um quintal, entre aspas, dos Estados Unidos da América. Mas para entender isso daí, a gente tem que voltar um pouquinho e falar da independência cubana que aconteceu no final do século XIX. Mas, produção, esse aqui já é o nosso segundo tópico, ok? A independência de Cuba. Pessoal, é muito importante a gente perceber que no meio daquele processo de independência da América que nós falamos nas nossas aulas, independência dos Estados Unidos no final do século XVIII, independência da América espanhola, independência da América portuguesa, algumas regiões não completaram seu processo de independência, dentre elas Cuba, que mantinha-se como uma colônia espanhola. Perfeito? E aí o que acontece é que no final, na segunda metade desse século XIX, os cubanos vão lutar pela sua independência. A última, a última década, então, para ser mais preciso, em 1895, começa a última grande guerra de independência. Pois é, essa história podia ter continuado assim. José Martí, o grande político intelectual cubano, o herói da independência cubana para os cubanos. Mas tem um detalhe importante. A intervenção e a interferência dos Estados Unidos da América. Gente, infelizmente, essa é uma história que vai ser longa, né? Essas intervenções americanas ao longo do século XX, inclusive. Eu poderia dizer que os norte-americanos entram na guerra, vão intervir, vão lutar contra os espanhóis na famosa Guerra Hispano-Americana de 1898 e, dessa forma, eles conseguem roubar a independência cubana. Sim, é assim que os cubanos entendem a intervenção norte-americana. Eles entram na guerra apoiam apoiam os cubanos, derrotam os espanhóis e ocupam Cuba. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Gente, é como se os cubanos deixassem de ter a Espanha como metrópole e passassem a ter os Estados Unidos, é claro que isso é a grosso modo. Mas olha, existe um evento importante, a Emenda Platte. Em 1901, um senador norte-americano propõe uma emenda aos cubanos, é isso mesmo, que garante uma série de facilidades para os Estados Unidos da América, como possibilidade de intervenção unilateral em Cuba. Guantánamo, por exemplo, a grande, né, a grande prisão norte-americana em área cubana, está prevista na Emenda Platte. Terras cubanas reservadas aos norte-americanos. Gente, resumindo, infelizmente, Cuba se tornava a partir deste momento pós-independência, graças à Emenda Platte, um quintal para os Estados Unidos da América. Mas você deve estar se perguntando aí também, o que, que o professor quer dizer com Cuba era o quintal dos Estados Unidos? Sempre ouvi essa frase, mas não entendi muito bem. Gente, imagine que as Cuba marcado por um grande latifúndio, grandes latifúndios, imensas porções de terra e grande parte delas controladas por empresas norte-americanas, multinacionais, é isso mesmo. Então, você tem todo um, um empresariado norte-americano que joga suas energias e seu dinheiro explorando a população cubana, explorando o trabalhador do campo na, em Cuba. A imensa maioria da população cubana analfabeta. Mulheres nas ruas de Havana entregues à prostituição. Então eu quero que vocês percebam que movimentos nacionalistas, partidos nacionalistas, começam a se mobilizar e se fortalecerem nessas décadas de 1940 e 1950. Isso não foi só em Cuba, inclusive. Lembre-se que Getúlio Vargas é reeleito em 1950 no Brasil com um discurso claramente nacionalista, contra os interesses dos Estados Unidos da América, que avançavam em plena Guerra Fria sobre a América de uma forma geral. O problema é que, frente ao crescimento dos movimentos e dos partidos nacionalistas em Cuba, o presidente Fulgêncio Batista dá um golpe de Estado, um golpe militar, estabelece uma ditadura com pleno apoio dos Estados Unidos da América. Bom, não foi a primeira e nem será a última, infelizmente. Mas e agora? Uma ditadura militar pró-Estados Unidos, reprimindo o movimento de oposição, reprimindo os movimentos nacionalistas. É aí que vai despontar a figura de um advogado cubano chamado Fidel Castro. E aí, galera? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, a gente bota aqui nos comentários do vídeo, é isso! Vai responder tudinho pra vocês, beleza? Muito bem, pessoal, Fidel Castro esse homem, uma das figuras, uma das personalidades mais famosas não é? na história política latino-americana, ele acaba organizando, frente à ditadura de Fugêncio Batista, um movimento militar. É isso mesmo, né? Um movimento, uma guerrilha. Mais de 100 homens armados, incluindo o irmão dele, Raul Castro, vão preparar a invasão de um quartel-general, o famoso quartel de Moncada. Na verdade, ficou famoso por causa da invasão deles, né? No dia 26 de julho de 1953, me lembro como se fosse hoje, produção. Foi isso mesmo. Aqueles homens invadiram o quartel de Moncada com o objetivo de pegar armas, armar a população para derrubar o governo de Fugência Batista, mas foi um fracasso. Muitos deles foram presos, torturados e mortos. Fidel Castro foi preso. Me lembro, inclusive, como foi a sua defesa. Ele fez a sua própria defesa, claro, no seu julgamento, ele era advogado. Falou sobre todos os problemas de Cuba, sobre os motivos do movimento, sobre a interferência norte-americana e me lembro da última frase quando ele disse Tudo bem, podem me condenar, pois a história me absolverá. É uma frase que entrou para a história, claro, você deve imaginar. Bom... Fidel Castro fica preso, foi condenado a 15 anos de prisão, mas será anistiado em 1955, em meio a várias manifestações pela sua soltura. Pois é, e assim que ele é solto, ele vai embora para o México. Afinal de contas, sabia que corria sério risco de vida, ou melhor, de morte, se permanecesse em Cuba naquele momento. E é exatamente no México que ele, junto com seu irmão Raul Castro, Camilo Sem Fuego, Che Guevara, vão organizar o retorno a Cuba e o início da grande revolução nacionalista. Vamos falar um pouquinho sobre Che Guevara? <risos> então vem, continua com a gente. Pois é, galera, já dei spoiler aí do que vai acontecer no México, quem vai conhecer quem, mas calma aí, né? Primeiro quero que vocês percebam o seguinte, que esse período no México foi fundamental para que Fidel Castro, Raul Castro, seu irmão e companhia, organizassem o grupo guerrilheiro que voltaria em breve para Cuba para fazer a Revolução. Mas vamos lá, vamos entender, isso aqui é o Movimento 26 de Julho. Sim, Movimento 26 de Julho. É o dia, vê se você pega a referência, exatamente o dia onde eles tentaram tomar o quartel de Moncada em 1953. Pois é, até hoje se você for em Cuba, todo departamento público tem a bandeira de Cuba e uma bandeira vermelha e preta. A bandeira vermelha e preta é justamente uma alusão a este movimento armado. Perfeito? E é então lá que eles vão preparar a guerrilha, treinar os homens, mas é lá também que Raul Castro, irmão de Fidel Castro, vai apresentar a ele, a Fidel, uma pessoa, um argentino, sim, esse cara não é cubano, ele é argentino, eu sei que a maioria pensa que ele é cubano, mas não é, Che Guevara, Ernesto Guevara. Um médico argentino que, na verdade, percorreu essa América Latina identificando o sofrimento, as dores desse povo latino-americano. E ao encontrar Fidel Castro, foi assim, gente, eu costumo dizer que foi uma paixão de revolucionário. Passaram a madrugada inteira conversando. Houve uma sintonia incrível e ali foi feito um acordo. Fidel falou, façamos primeiro a revolução no meu país. E Che Guevara falou, ok, mas depois levaremos a revolução para o restante da América Latina. Ali foi selado esse acordo. Se aconteceu ou não, são cenas de um próximo capítulo. Mas agora esses homens estavam treinados e preparados para voltar a Cuba e fazer a revolução. Muito bem, pessoal. Então, em 1956, Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara, Camilo Sem Fuego, essa galera aí, mais de 80 homens, pegaram um iate e voltaram para Cuba. Já foram recebidos a tiros pelos grupos de Fugêncio Batista. Tiroteio, morreram vários, mas de alguma forma esses homens conseguiram invadir Cuba, tomar Cuba e tomar Serra Maestra. Gente, Serra Maestra é uma cadeia montanhosa que é central em Cuba. José Martino, seus inscritos, sim, aquele herói da independência que eu falei com vocês, já tinha deixado, deixado claro que aqueles que conquistassem Serra Maestra conseguiriam conquistar Cuba. E assim foi feito. A guerrilha foi organizada em Serra Maestra. Claro que outros movimentos revolucionários existiam em Cuba e de alguma forma dialogava com o movimento de Fidel, Che Guevara e companhia. o Movimento 26 de Julho, perfeito? Mas em 1º de janeiro de 1959, depois de anos de preparação, anos de conflitos, anos de combate, cativando e conquistando grande parte da população cubana, cativando e conquistando grande parte dos trabalhadores rurais cubanos, o movimento desce Serra Maestra e vai ganhando as principais cidades. Inclusive no filme Poderoso Chefão... Fica aqui uma sugestão, hein, produção? Poderoso Chefão 2. Michael Corleone estava em Cuba tentando fazer negócios, evidentemente um grande empresário ítalo-americano, quando pá, pá pá pá pá começa um tiroteio, alguns acreditam